Fala aí, meus queridos. Tudo bom? Aqui é Jorge. Sim, Jorge do Vecchio. Hoje é dia de maldade total. Hoje é dia de fracasso. Hum, Beijinho nervoso. É, meu querido. Hoje vou lhe passar um arpejo do mal, sim, do mal. Porque se for para o mal, nós estamos juntos, meu querido. Então vem aqui com o pai. É um arpejo de ré sétima maior. Vem pertinho. Vem pertinho. Isso, meu garoto. Foca aqui, foca aqui, foca aqui. Vem, vem, vem, vem. Venha com o pai. Dá uma olhada aqui. Então aqui na casinha de número 10, você vai tocar assim, ó. Veja o que eu passei para o tio Gambale. Sim. Foca aqui. Vem aqui com o pai, meu garoto. Vem pai. Você entendeu a sacada? Agora você quer rapidinho, né? Quer rapidinho? Vem com o pai. Deixa eu lá, foca aqui. Foca aqui, ó. A Coca-Cola lá. Ó a Coca-Cola. A Coca-Cola, meu garoto. Quer ver a palhetada? Consegue ver daí ou quer mais pertinho? Sim, não vai ver? Sim, tem um truque aqui na palheta. Não vou contar. Vamos para outra ideia. Vamos juntar mais um arvejo de ré sétima maior. Agora, neste modelo. quer ver pertinho? Então venha, foca aqui, foca aqui, foca aqui meu garoto, foca aqui. Veja lá, começando a casinha 5 agora. Agora vou lhe mostrar a junção entre os arpejos. Só que você só vai ver a palhetada agora, porque como eu faço a junção, eu não vou passar, certo, veja só a palhetada, meu garoto, olha o gostinho, certo, meu querido, você gostou? É sim, é uma briga, é daquele glu, -glu sabe aquele negócio que faz glu, glu como é que é? É peru né, meu? briga de peru não. Briga de peru não é com o Jorge, meu garoto, não, não fale isso. Mas, é, não foi bom para Jorge isso. Feriu, feriu, feriu a honra do Jorge agora. É briga de brubru, caramba, não briga de peru. É, meu garoto safado, você gostou dessas ideias, concepções, tem mais? Jorge ficou acanhado. Depois que você fez né? essa junção que você não viu, nós vamos para uma outra junção, onde vou colocar um arpejo de Sol sétima maior, é o mesmo aqui, ó. só que agora na casinha 10. Certo, meu caro? Sim, tem uma Void Note ali nojenta, mas tem que tocar mais rápido, certo? E vamos colocar mais um arpejo de si menor. Quero pegar o arpejo? Chega meu pai. Então veja só, meu caro. O arpejo de si menor com um sétima funciona assim. Quer mais lentinho? Não vou passar. Agora vamos fazer a junção? Sim, a junção do mal. Agora você vai ver. É, meu garotinho. Gostou? Três arpejinhos aqui pra você. E então é isso daí. Acabou. Espero que você tenha gostado. da a do de Jorge. E você já sabe, né? Menino do dislike, vem aqui. Venha com o pai. Chora que dói menos. Briga de peru.